E aí? E aí? E aqui? Tranquilo. E aí? Aqui também, tranquilo. Que bom. Bom. Vamos trocar uma ideia. O que é a fala? O que é a fala para você, Juliano? O que pra uhum. é a fala para mim? É, fala, fala, fala, fala. A expressão verbal de, de ideias, de pensamentos. É uma narrativa de um Estado, né? É, porque também você pode falar através de gestos, né? por exemplo, a linguagem de sinais. É uma narrativa de Estado. É, Presente, você tenta narrar. De... A sua percepção do Estado. Do estado o modo de... de estar, situação ou condição. Sim, meu, de, meu É próprio ou de alguma coisa. É uma estrutura Sim. própria ou politicamente organizada. Política de polis, política de povo... Política de representação da direção das noções e estados. Política de direito. Logo, corresponde à ideia de estrutura própria. Mas e quando o ser não conhece a estrutura própria? E quando o ser não conhece sua constituição? Ou como ser humano... Em seus deveres e condições, ou como um ser participante do Estado. Então, a sua propriedade é importante, pois o direito à propriedade, diferentemente do que se fala, é o direito à subjetividade e, assim, a correspondência com a propriedade de, em si, dentro e fora. Quanto mais propriedade em autenticidade, mais representação de propriedade se tem no ambiente externo em todos os sentidos. E propriedade se pode definir como a habilidade de ser próprio? Também. Por exemplo, você tem um grau de consciência onde você pode influenciar muitas pessoas positivamente em um mundo uh, que tem como ideia de valor a posse de itens, de objetos de valor para o povo. Logo, Naturalmente, morfologicamente, você será detentor da representação desse tipo de objeto e assim terá um estado forte nessa condição uh, que o ambiente exige. E aí vai uh, ajudar, vai expressar com a sua autenticidade, seus valores e suas propriedades Contribuindo com a evolução coletiva do grupo. Entendi. Então você age de maneira apropriada para o ambiente. É, você, além de agir de maneira apropriada para o ambiente, você age de maneira apropriada para você. Porque não sei se ah. você percebe uh, hoje, tá? Regras atuais. O que determina. O ser viver em um certo padrão de vida é o seu grau de consciência estou falando hoje as regras de hoje, não estou falando que é assim para todos, tá? as coisas estão mudando então o ser que tem um grau de consciência ele deseja viver de x ou y modos se ele desejar de viver de outro modo a própria vida se molda organicamente morfologicamente gerando as condições que são de direito. Por que de direito? Porque o ser que não se restringe naturalmente tem um estado de direito e assim exerce sua liberdade em qualquer lugar que deseja viver. Então ele tem uma constituição estatal, também, né, explodido, Ah, <risos> porque ele tem seus, es... ele é ciente dos seus estados subjetivos, certo, e dos Exatamente. seus estados de direito. Então Aí ele tem a política social e jurídica para a constituição descrita do seu território, sem ciência da definição do mesmo mas normalmente expressando o seu próprio mapa de maneira diplomática. tendo uma relação pacífica com estados vizinhos, digamos assim. Inevitavelmente, pois ele deseja respeito à sua soberania. Pois ele não terá respeito se não respeitar. É como se a anarquia fosse impossível, compreende? Ou como se a anarquia fosse o, o, o único possível, porque essa soberania, um, essa soberania pessoal, respeitando, que para no respeito à soberania pessoal do outro também, então é como se os, os digamos assim, as propriedades já ficassem devidamente delimitadas de forma específica. Sim. É, então, não tem não aqui, não tem... Não tem é, como eu posso dizer... Não há alguém impondo regras. A exposição de regras é uma inevitabilidade. Mas, então... A diplomacia... É um ponto onde o ser está e seu estado já o coloca na sua posição natural, é, não por uma questão de raça, nem por uma questão de poder, no sentido dissociativo, mas na posição de grau de consciência. Eu acho que é porque... Quando você usou a palavra anarquia, acho que a gente tem definições... Na minha caixinha estava, anarquia significa sem governantes externos. Então, se estamos nessa configuração que você descreveu, me parece que é a anarquia natural das coisas, onde cada um é soberano de si, mas também respeita a soberania do outro. Os limites naturalmente se expõem né? uns aos outros, se respeitam uns aos outros e assim não se precisa de um governante externo mantendo ou impondo do externo para o indivíduo uma certa ordem. Não? Sim, sim, eu entendi. É, é que... Ah, é porque na sua caixinha dizer? deve estar anarquia como bagunça, né? É, anarquismo como a ideia cuja a oposição a qualquer tipo de hierarquia ou a condição política, econômica, social, cultural de Estado, né? como capitalismo, organizações religiosas, patriarcado e etc. Mas é um ajuste, a sua definição faz mais sentido. Eu é mais na, adequada. na etimologia, né, na então, tá vendo, incluindo e transcendendo, você sem, trouxe uma ideia que... Sem é mais... reis, digamos assim, sem reis, sim, sem reis, igual sem... tem monarquia, que é com o rei, o rei monárquico, que é um só, né, o monarquia, é o anarquia... Então, você trouxe dados que tem mais lógica, então, eu vou obrigado. Mas se eu no sentido de bagunça, aí o que você disse faz assim, todo, total sentido também. Sim, também. Não estamos equivocados, estamos crescendo. Aí, dessa maneira, ah, você não vai deixar de ter um presidente, você não vai deixar de ter... Lógico, se a escolha mais lógica for o presidencialismo, você não vai deixar de ter cargos de representação e responsabilidade isso faz parte da civilidade e da própria evolução humana, mas você não vai deixar de ter uma estrutura organizacional mas a organização é naturalmente não há nenhum tipo de uh, violência ou coerção legitimada, não tem nenhum estado de imposição que tende a reprimir qualquer tipo de ato dissociativo, pois todos os atos dos seres serão associativos naturalmente. Entendi, num, num, num sistema onde já não impera a falta. Exato, lógico que parece uma epopeia, né? dada a realidade em que se mostra, mas é o desejo de todos. Se é o desejo de todos em um mundo sem medo, podemos trazer com respeito a dada ou a dádiva que o comportamento baseado no que eu estou dizendo traz todos os resultados dos seus desejos. Aliás, num mundo tão diferente, né? do que eu estou narrando, se você começar a agir em verdade com suas propriedades, na ausência e carência que o mundo tem de alguém assim, você vai ter tantos recursos, mas tantos recursos para poder ser um exemplo que você vai até achar estranho a abundância, tamanha abundância. Porque é importante que você seja uma referência, e o mundo carece dessas referências. É, logo, podemos despertar para isso, e seria muito satisfatório para todos nós. Então, é meia-noite, né? É. Então, meia-noite. É, essas adaptações que os seres fazem de forma dissociativa é justamente para evitar a falta que eles acham que é inevitável no sistema. É, e todos os seus efeitos colaterais, como o acúmulo, como a ideia de direito, o conceito de merecimento, e o leque de estudo, amplio, quase que ao infinito. Senti, mas desfazendo a a ideia de falta, essas adaptações dissociativas perdem é, a licença, a lógica, a razão, é que elas se tornam absurdas? É, se você tira a posse, o conceito de posse, você já dá ou leva ao absurdo uh, certas falas que são dadas como justificativas para atos criminosos, agressivos e é Doentes. isso? Quem diagnosticou a doença? Eu mesmo. Achou ruim? Pega eu na saída. Uhum. É um exemplo. Uhum. <risos> a palavra pegar também tem dois sentidos. Também. Se é. quiser pegar de outro jeito, uhum. nós precisamos conversar mais. Eu não sai pegando qualquer um. Você precisa Sim. preencher certos requisitos psicológicos. Pessoas doentes dão muito trabalho. Não precisa necessariamente pegar mal. Pode pegar bem. Pois é. Dada a clareza das minhas alegações, eu estou sem argumentos. <risos> <risos> E por que, que esse processo demora tanto? O que? As pessoas despertarem para isso? É. É por causa de inúmeros fatores, né? Mas, na minha opinião, o pior é a hierarquia. E o segundo pior é, faz parte da hierarquia, né? Que é a ancestralidade, que é a família, a padrões de falta, passados de geração para geração, gerando uma condição genética. Ah, onde o ser encontra me ele mesmo, aí contra o sistema, ou até mesmo encontra a verdade, né? De alguma forma, nesse sistema, as garantias que faziam o sistema não ter problemas são os, os padrões que geram os problemas, né? Por Como exemplo, é a confiança na família. Isso deveria ser alguma proteção. Você está no mundo, mas você confia na sua família, você tem um fundamento, mas isso é um problema, porque a sua família carrega padrões epigenéticos dissociativos que te fazem mal, e quando você vai escolher não a esses padrões, você se sente desonrando, abandonando. É, paradoxo dissociativo e doentio. e é, é, é, a família muitas vezes não, não acolheu e desejou conscientemente o ser também. É, muito, é, se entra em muito, muitas variáveis, muitas patologias, sim. Tem, então, são como psicoprisões que o ser estabelece para cima, é como se ele mesmo sem saber se configurando diferentes cercadinhos Exatamente Mas são cercadinhos sempre de ideias? Sempre, ideias de crianças e, Então é por isso que não dá para mudar de fora para dentro? Dá para sugerir, dá para fazer sugestões de fora para dentro mas Exatamente Exatamente que não pode ir lá e, e, e mexer na caixinha do psíquica do ser porque é visto como desejo né e, e direito é isso aí é seria uma espécie de estupro são de contas não tem consentimento por mais que aquilo esteja fazendo mal não tem consentimento para fazer diferente exatamente. Hum. então muda muda através de, de uma célulazinha influenciando a outra o campo ficando mais saudável etc E aí vai mudando organicamente exatamente e por isso que demora exatamente exatamente tudo <risos> mental por isso que demora bom demora... exatamente na percepção de quem a minha percepção de quem está aqui imerso, parece parecido mais demorada. Mas talvez seja uma função também de uma adaptação à falta, querer que as coisas sejam mais rápidas. Porque sem nenhuma ideia de falta, as coisas podem levar o tempo que elas levarem. Temos do infinito à eternidade, certo? Exatamente. Sim. Entendi. Aí quando eu acredito assim, que precisa ser mais rápido, eu mesmo sinto já um cercadinho à minha volta que cria a impressão de, de, de impaciência. É, é todo o cenário, toda a construção, né? Sim, sim. Sim, vem, vem tudo junto. É, é, é como uma imersão mesmo, como se fosse um joguinho. É, é interessante isso. É é socialmente interessante, e, ao mesmo tempo triste. É triste. É triste, podia, ah, podia ser mais elegante o sistema, né, Meia Noite? Porque me parece que é um sistema super sofisticado na mão de. De quem está ali mesmo, mas não sabe brincar com aquilo, sabe? Exatamente. É. Mas vai melhorando, né? Tem melhorado. é inevitável. inevitável. Tem, tem melhorado. As melhoras o são. O tempo são vai bem. passando e o crescimento é contínuo. Graças a Deus. Pois é. Pois é, é isso aí. isso aí. Muito bom. Bom, e que você tenha... uma excelente vida, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, e você aí que nos ouve também, tamo junto, e não se reprima. <risos> não, eu tô com a musiquinha do menudo. Ah, é. que cultura. Só que use a musiquinha do menudo como mantra de medite. Não se reprima. isso aí. Muito então, tá bom, tá bom, tá